Meu nome é Melissa Laranja e hoje eu vou ter que te explicar muitas coisas para você entender do que se trata esse vídeo, tá? Então não se preocupa, acredita em mim que eu vou te explicar tudo, que todos os conceitos vão estar destranchadinhos pra você. Solta a vinheta e vem comigo! Hoje nós vamos falar sobre muitas coisas, sobre masculinidades, sexualidade, queer baiting, shipping e da série Sherlock da BBC tudo junto. Se você não sabe do que isso se trata, não se preocupa que eu vou te explicar, tá bom? Vamos comigo. Vamos começar falando então da série Sherlock da BBC, que é uma série que pega o personagem Sherlock Holmes, que é do século XVIII e XIX, não lembro agora que eu sou burra, e coloca no século XXI com as nossas inovações tecnológicas, né? E altera um pouco as histórias dos livros e dos contos para fazer uma série de televisão. Muito bem, né? Então, é uma atualização de um personagem quase mitológico londrino, que é o Sherlock Holmes, para os nossos tempos atuais. é então, uma adaptação, muito bem. Todo mundo aí mente que é uma adaptação. Se você nunca ouviu falar de Sherlock Holmes na vida, e a sua única referência que tá badalando aí é a frase Elemental, meu caro Watson. Calma que eu vou dar uma rápida explicação. Sherlock Holmes é um homem muito inteligente e com problemas de relacionamento com outros humanos. Por quê? Porque ele é muito inteligente. e Ele vai desvendando mistérios, que ele é um grande detetive com uma enorme capacidade de avaliar pessoas e prestar atenção em detalhes, essas coisas todas. E ele tem um grande amigo que é o John Watson, um médico do exército, né, da reserva. John Watson escreve os livros, na versão dos livros, né? E na série ele faz um blog contando todos os casos. Eles são essas duas pessoas muito unidas. Muito bem. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que falar. Então o que, que acontece? O fandom da série fica chipando os dois personagens. O que significa chipar? Chipar é quando eu pego dois personagens de qualquer narrativa, de livro, filme, série, e, e desejo que eles fiquem juntos. Eu fico romantizando esta relação. Isso é completamente saudável, isso é comum, todo mundo faz, todo mundo brinca, todo mundo fica desejando, sei lá, que o Wes termine com a Misty ou que as pessoas casem no final da série, na novela. Todo mundo, todo mundo gosta disso. É uma coisa legal, as pessoas fazem. Não tem o menor sentido. Não mesmo, tem o menor sentido, nem tudo tem que ter sentido na vida que a gente deseja Porque um personagem é heterossexual e o um outro personagem, que é o caso do Sherlock, é assexual E daí você que assistiu a série, me pergunta Melissa, ô oh Melissa, mas Sherlock não era gay? Sherlock não era gay, não era? Sherlock não era viado Não, no caso não Sherlock nunca teve interesses nos livros por ninguém Tá? Mas Melissa, deixa eu voltar aqui que o senhor não vai, deixa eu só te interromper mais um minutinho. Mas ele não fez sexo lá com a Adler? Amor, olha só, tá, pra você que não tá entendendo nada, segura o seguinte que eu vou te dizer. Uma pessoa sexual é uma pessoa que não tem vontade de fazer sexo, tá? Ela não é doente, ela não é sociopata, ela não é esquisita, ela só não quer fazer sexo, tá? é Super comum isso acontece. Então, um personagem assexual que faz sexo uma única vez na vida por qualquer motivo, não deixa de ser um personagem assexual. Um assexual que faz sexo uma vez na vida, duas, também não deixa de ser assexual. Um homem gay que faz sexo com uma mulher uma ou duas vezes na vida, não deixa de ser gay. Ele não se torna automaticamente bi, porque a gente o quê? tem uma sexualidade muito mais fluida e complexa do que esse negócio de carteirinha. de que fez sexo com você, buceta, fez sexo com o peru, então, obviamente, bissexual. Não é assim que as coisas funcionam, muito bem. Mas esse é assunto para outro vídeo. É só pra gente discutir aqui que representatividade são importantes, certo? Que eu vou falar sobre representatividade daqui a pouco. Então, o personagem é sexual, independente de ter feito ou não. A gente não sabe, não apareceu a cena, no é mesmo? Independente de ter feito ou não sexo. As pessoas né, têm sexualidades distintas, difusas e múltiplas. Então, voltando aqui, muitas pessoas no fandom querem que Sherlock Holmes e John Watson descubram um grande amorzinho e façam um sexo gostoso e que isso vá ao ar. E os produtores, dentre eles um homem gay viraram e disseram, isto não vai acontecer, desculpe. Né? Nós estamos aqui mostrando uma relação entre dois homens que são amigos, que se amam muito, mas que não vão fazer sexo, porque eles não têm sexualidade para isso, certo? Eles não se interessam por homem, nenhum dos dois. E no caso, são homens, então não vai rolar. Né? E as pessoas acusam a série, portanto, de queerbaiting. E o que seria queerbaiting? Queerbaiting é quando você... Atrai as pessoas que são LGBTs assistindo a uma série com a promessa de que vai ter uma relação LGBT ali e ela nunca acontece, certo? E eu não concordo que Sherlock é um queerbaiting a partir do momento que os próprios produtores viram e dizem eles são amigos, é uma relação de amizade. Eu, como um homem gay, que já tive várias relações com várias pessoas, inclusive que se entendiam como heterossexuais, não consigo conceber que os dois vão terminar juntos, porque isso não faz o menor sentido para mim. Você faz com as outras pessoas, beleza, eu não consigo ver isso acontecendo, tá? Eu consigo perfeitamente identificar que são duas pessoas que se amam, mas que não se desejam carnalmente. Então por que, que estou falando tudo isso? Porque eu quero chegar nesse ponto agora que é relevante para todo mundo, até quem não assiste a série, tá? Algumas pessoas deste fandom, muitas mulheres, inclusive, não são homens gays, Acusam os produtores de serem homofóbicos e de irem contra a representatividade de homens gays na televisão Ao não concretizar o casal Sherlock Holmes e John Watson Chegando inclusive ao extremo de virar para um dos produtores que é gay E dizer que ele deveria morrer engasgado com o pau do marido dele Que é exatamente uma coisa que a gente não deve falar quando acusa alguém de ser homofóbico né? Mas cada mente pensa de uma forma esquisita e faz esse tipo de comentário na internet E atrasando a porra da paciência De todo mundo que não concorda com este casal E fica acusando as pessoas de serem homofóbicas E isso não faz o menor sentido Que é porque eu não quero que um casal se realize Que eu não quero que todos os casais não se realizem, entendeu? Você é a pessoa psicopata Se você pensa assim, sai daqui Muito bem, como homem gay Eu acho muito mais representativo Muito mais importante para mim Que seja mostrado na televisão Duas masculinidades, uma assexual e uma heterossexual, que convivem amorosamente com um amor fraterno, que não desejam fazer sexo um com o outro e que desestimulem essa massiva representação da masculinidade como hipersexual, sendo heterossexual ou não, tá? Esta desmistificação do homem como um animal sexual para mim é muito mais representativa do que se eles fossem um casal Eles podem ser casal em outra série, em outra adaptação Desde o início, eu vou achar ótimo Porque eu gosto de viado, gente, eu acho viado muito legal Mas nessa série, para mim é muito mais importante Muito mais representativo, muito mais interessante Que tenham dois homens que se relacionam entre si de uma forma não sexual isto é muito mais revolucionário, isso é muito mais interessante. Você pode continuar com o seu chip querendo que eles fiquem juntos, achando o casal lindo? A moça pode fazer tudo o que você quiser. O que você não pode é transformar isso em um motivo para violências transformar isso numa questão de militância, quando na verdade você está ferindo demais representatividades, inclusive de pessoas assexuais, não é mesmo? Você não pode querer defender uma causa e destituir todas as outras de valores, certo? Não seja assim, não faça isso, não seja essa pessoa, tá? Então se você gosta de John Locke, você pode gostar de John Locke, é o nome que a gente dá pra quem quer que os dois terminem juntos, tá? Se você não é do fandom, você tá ouvindo agora é isso, tá? Coloca aí junto na sua bolsinha de coisas que você aprendeu hoje. Se você quer que os dois terminem juntos, você pode querer tudo se que quiser. Eu quero um pônei todo dia não consigo, não é mesmo? Querer, meu amor, é de graça. Desejo, sonho também, tá? Vai desejando aí. Só não atasando a vida das pessoas e não cometa violências simbólicas contra as pessoas que você diz querer defender. No caso, um homem homossexual, não é mesmo? Então bota a mão na consciência, para de passar vergonha, para de ser ridícula. Era só isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje. Pelo menos assistam a série e deem bastante audiência para a BBC que está, com certeza, patrocinando este vídeo. Vocês que não sabem, a minha saída por ali é elementar, meu caro visualizador. Então, que, vamos começar definindo o que é essa tal de Sherry, Sherry... Sherry... Sherlock. Sherry Sherlock... E colocam no mundo atual, com os nossos avanços tecnológicos. Uh, que coloca o personagem Sherlock Holmes, do Conan Day. É difícil sempre explicar a série. Explicar a série é sempre complicado.